Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Discipulado Online. É a tentativa, já tenho dito, de levar para você a informação daquilo que Jesus quer que você receba de informação para tentar viver uma vida segundo o desejo dEle. Então, chegamos a um momento, acho que importante dessa importante dessa temporada, que é falar um pouquinho do que, que acontece, qual o caminho final, qual a jornada final de tudo que nós estamos vivendo. Bom, nós vamos ficar parecidos com Jesus. É isso, nós vamos ficar parecidos com Jesus. E ficar parecido com Jesus é naquilo que Ele planejou que nós fôssemos, porque Ele é o primeiro entre muitos outros que viriam. Quando a gente toma uma decisão, e essa decisão é tomada, ao lado dele, nós somos transformados e essa transformação ela acontece paulatinamente, ela acontece na vivência e no cotidiano. Bom, cotidiano é o lugar onde nós parecemos com Jesus, é na relação com as pessoas. Nós não vamos parecendo com Jesus ao ponto de subirmos aos céus e apagarmos e desaparecermos. Bom, nós somos parecidos, somos parecidos com Jesus no convívio com outras pessoas. É na relação, é na comunidade. Então ser parecido com Jesus é fazer exatamente aquilo que ele gostaria que você fizesse. Aquilo que ele faria, estando no seu lugar. Ah, mas poxa, Jesus na fila do branco, banco do Bradesco às três horas, o que ele faria? Ele é Maria, por exemplo, o caixa que está toda hora indo lá tomando café, esquecendo que você está na fila. A Maria, por exemplo, as pessoas que estão ali na fila. Daria atenção às pessoas que querem receber um pinguinho de atenção. Apesar que hoje em dia é muito difícil na fila do banco alguém não estar segurando o celular ou lendo um livro. Mas alguém pode estar ali querendo atenção. Quem sabe? A vida parecida com Jesus é uma vida em que você deixa de ser você e passa a pensar conforme Jesus pensaria. E na agenda de Jesus as pessoas são prioridade. Não são as coisas. E não é a relação pelo que elas podem oferecer de útil, mas uma relação do que elas são de fato, com seus problemas, com suas angústias, com as suas dificuldades, com as suas neuras, com seus traumas, é amar as pessoas. Eu mesmo tenho tido a experiência de viver com pessoas intragáveis. <risos> é, eu conheço pessoas que são difíceis. E à medida que eu tenho o desejo de me afastar dessas pessoas, e à medida que esse desejo aumenta, eu percebo que é uma indicação, um indicativo, um índice de que eu estou menos parecido com Jesus, porque Jesus gostaria de estar mais próximo, mais acessível a essas pessoas. Como é que a gente vai percebendo que está parecido com Jesus? À medida que você está fazendo com as pessoas aquilo que Jesus faria. Não é viver uma vida de pão e água ou viver uma vida como se fosse quase que um mandarilho. Não. É estar na tua ocupação durante o dia e responder às pessoas como Jesus responderia. Estar acessível às pessoas como Jesus estava. Então, à medida que nós vamos nos despojando do velho homem, que está lá em Colossenses capítulo 3, verso 10, nós vamos ficando mais parecido com Jesus, parecidos com Jesus. E estar parecido com Jesus... É, prioritariamente, amar pessoas. Se não tenho paciência com elas, se não desejo estar com elas, muito provavelmente você está mais parecido consigo mesmo do que com Jesus. A gente se vê no nosso próximo episódio e que o Senhor nos abençoe. Até lá.